E né? o e a... Era, a, a Anitta. <risos> que todo mundo fala que ela é um gênio. Eu vejo todo cara, mundo isso falando é... que ela é um gênio. Cara, é um cara, eu quero saber se ele acha. Cara, que ela é um isso, gênio. isso é a mesma coisa de que a gente está conversando Caralho. sobre a Champions League e o cara me vem com o papo do Cadê desafio Galo. O desafio ao é... Galo da Record. Não, ah, não dá, menor. Não, Anitta, Anitta, na verdade, Anitta é a prova definitiva de que é preciso. Ela foi do gênio Panita, é, panita mesmo. É, é preciso uh, se diferenciar o que é ter sucesso e o que é ter fama. São coisas completamente diferentes. Então, evidentemente, que a Anitta é uma personalidade famosa. Ela é bem famosa. Famosa. Sim. Não necessariamente pela música. Ela é famosa. Tanto que você pode ver que nos grandes portais de comunicação, e que eu não vou dar o nome, o UOL, por exemplo, todo dia tem uma notinha da Anitta. E poucas são musicais ou porque ela tatuou fevereiro ou porque <risos> ou porque ela está acompanhada está numa numa festa uhum. acompanhada ali no seu, você é, é. então assim é a, a, a, a prova definitiva é midiática é uma estrela e, midiática lá, midiática e, e, e o Regis como é que mas ela canta essas bem ela, ela canta, canta bem, bem eu acho eu acho ela uma boa artista de estúdio ela tem uma voz agradável, eu acho que ela tem uma inteligência assim. Eu, eu não nunca posso comentar que eu não ouvi a voz vi, verdadeira. É. Peraí, dela. Peraí, peraí. Você só ouviu o Waze gravada. lá. É, eu vou, eu vou dar, lá. dar o que eu acredito pois sobre é. a Anitta, de verdade, assim. Uhum. E não, é uma... De verdade. De verdade. De verdade, o tá. que eu acredito. Perfeito. Apesar de não ser um consumidor extremo, é, eu, eu consigo, acho que, perceber qualidade em coisas que. Eu, particularmente, não consumo, uhum. certo? Uhum. Então eu acho que ela é uma artista muito inteligente, conectada com o que há de inovação no mercado. Ela é multiplataforma. Eu acho que ela sabe escolher bem as músicas que ela grava, portanto, que ela consegue atingir os objetivos que ela. Tem uma equipe boa por trás. Como artista, o que você, de repente, considera de um artista não é propositalmente, o que ela deseja. Entende? São, uhum. são caminhos diferentes. Perfeito. Eu discordo de tudo que você falou, mas ok. Tudo <risos> bem. E eu, eu concordo em parte com você, mas eu acredito que uh, as pessoas jovens que estão chegando agora vão gostar muito mais genita do que um Zapa, porra. Não, não tenha dúvida ah, disso. Porque, até, é porque, até, porque, a até porque... Até a, porque o pessoal jovem... Até caralho. o pessoal que, que você está falando hoje, que é jovem... É um pessoal que tem uma capacidade cognitiva e cerebral que ele não consegue distinguir um extintor de incêndio de um asno. Mas seu pai não falava isso de você quando você senhor disse. Não, Não, músicas. pior que não. O pior que não. Porque na minha infância, por exemplo, é, que foi... Os anos, nós estamos falando dos anos 60. Sim. E a minha infância... é, é. Eu tenho 62 anos. Caralho, você bem. é tá bem. Então, a minha infância, ela musicalmente falando, ela foi permeada pelo quê? Jovem Guarda, Beatles e... Rolling no finalzinho... Stories, enfim... Sim... Beatles, Rolling Stones... E a Tropicália, no final... Eu, quando a Tropicália surgiu, eu tinha 9 anos de idade... Mas para mim, já, aquilo já me era uh, muito legal de ouvir... Então, essa minha formação musical... Que é um negócio que é predominante para você carregar para o resto da vida... Tudo que você aprende quando você é moleque, até uma parte da sua adolescência... É, isso vai ser um, um, um trauma ou vai ser um benefício, você vai levar isso pro resto da tua vida. Uhum. Então o background uhum. musical que você adquire quando criança adolescente é um negócio é que, que raramente. Vale. É o que vale, raramente você vai abandonar isso no, no, no, no decorrer da tua vida. Tá tatuado, né? Tá. De uma certa forma, sim. É uma tatuagem. É, é, é né? de uma certa forma é uma reflete, tatuagem. Te refere é. a lugares. E aí, sensações, e aí você né? vai dar, você vai acrescentar coisas que normalmente ou tem a ver com essa tatuagem que o Carioca falou, ou você tem que ter uma, uma capacidade de, de entender a música e absorver aquilo que realmente te soa legal. Por isso que eu falo, por exemplo, tudo que o Carioca falou da Anitta, eu discordo completamente, tudo, nenhum ponto, a gente uhum, converge, casou. Mas o que, que acontece? Eu entendo que a molecada de hoje projete a, a, a, a imagem de fama não de sucesso, de fama, no que a Anitta faz. Porque ela aparece em todo lugar. Uhum. E é o que você é falou da tatuagem, já nasce ouvindo isso. Você está entendendo? E aí, é, é, é, por isso que eu falo que é muito importante a gente frisar. Mas e... a Madonna não usou desse artifício? Não, mas a Madonna tinha repertório. Mas peraí. Era Madonna, aí. A Madonna tinha um negócio que era, é um elemento Eu vi, fundamental. Eu é, usava é o repertório. mesmo artifício, estava é. toda semana no jornal, aí deitada em cima de uma cruz, causando polêmica. Não, isso foi é, ela, até depois. Não, mas, ela pode causar. Acho que então, a Anitta pode olhar isso, precetar e tentar então, fazer mas, parecido. Mas aí falta o essencial, Caioca, que é repertório musical. Nada, nada, não teria nenhum problema da Anitta tatuar o fevereiro dela, de, de, de, de Nada, se ela tivesse um repertório de canções legais. Vinteiro vai tatuar o bioco dele. Você conhece alguma música da Anitta, eu, eu. Eu já. Eu, eu não conheço, eu, eu já ouvi, pode dizer a verdade? Eu começo Deve, tá a ouvir. Deve a ouvir. A verdade. Deve ter ouvido, lógico. Eu escuto alguns. Segundos e abandono. Eu conheço, Se eu tiver. Mas você cantar, prepara. É a única coisa que você cantar. Isso, então. Essa ouvi. É só eu ouvir. Só sei isso. <risos> ah, prepara, você pode falar prepara, prepara. nós é tá cozinhando. É. Eu, eu vou com... fazer ela, uma lasanha, eu, eu prepara. Não eu não conheço mais nenhuma outra música dela, acho. É, tem mais ela, ela regravou Garota de Ipanema e eu achei. Hum, é, achei não, ela, bonito. Não ela, não, ela não regravou, né? Ela, na verdade, ela tentou dar ele uma. dá Não, não nem... Fazer uma graça? Não, bonito. ela tentou, na verdade, estabelecer uma conexão com o Brasil do modo como o americano vê o brasileiro. Percebe? Percebe o brasileiro. Então, está, é, esse Girl From Rio, que é uma música horrorosa, <risos> mas ela tem citações, ela faz citações. Mas uhum. a inteligência dela, porra. Então, mas... bom, eu, O que você chama em de... citações a quê? Que eu não Não, eu não, é, não, não ela, ela fez uma música pavorosa chamada é. Girl Rio, Girl, The Girl From Rio. Rio. É. E no, no meio ela faz citações de Garota de Ipanema. Como que dizendo que ela é a, uma nova versão... De Garota da de panema É, só se for lá, uma nova versão atropelada por um caminhão de leite. Aquele caminhão <risos> de leite <risos> antigo. Mas enfim, isso é outra história. Então, ela, ela, ela para o mercado americano, ela tentou estabelecer uma conexão com a maneira como o americano vê o brasileiro, aquela coisa da beleza exótica, não sei o que, e evidentemente o que aconteceu? Não deu em nada, deu muito errado essa estratégia. Não aconteceu nada com a música. É, mas, é, mas eu achei bem gravado, achei bonito. Não, bem gravado, eu vi não. ela na TV americana, eu falei, pô, que coisa bonita. Fez um, um clipe, porra. Eu sei que é a Warner. Eu sei que é a Warner, acho que tá por trás, assim. Não, na Não, não, é, assim, é, é é a, Warner, não. É a, é a Sony. É a Sony? É a Sony. Pô, eu não sei, pensei que era a Warner, mas enfim. Hum. Tava por trás uma companhia muito forte e fizeram um. Ah, não, não. Você tá falando no, no, no VMAs? Não, ela fez um programa, não sei se foi esse ela cara... Fez, com... Ela veio o Jimmy Fallon. O Jimmy, Jimmy Fallon fez, fez, foi bonito fez. pra caralho aqui, eu achei bonito. Então, mas aí... Eu, eu... achei bonito. É, então, mas, é, mas aí o que acontece? A Anitta, ela contratou uma agência de, de empresariamento americana. Perfeito. Veja bem, ela contratou a agência. Ok. E a agência tenta, tenta, tenta colocá-la no maior número de mídia representativa do governo. Porque não está errado. Não, não está errado. Não há nenhum problema nenhum. A única coisa é que isso não significa que você tem uma carreira internacional. Concordo. Está tentando. Não, está ten... tá tentando faz 70 anos, mais ou menos. <risos> Mas desde a época da, da, da televisão em preto e branco ainda, como vai é, ser a tupia ainda com o negócio. Está tentando. Não, está tá tentando. Tentando, tá agora, tentando. Agora dizer que já tem uma carreira internacional, é que aquela coisa, aquele, aquele velho papo, né? Quando você fala uma mentira um milhão de vezes. É é é, mas a gente tem é aquela síndrome, mas é uma coisa do Brasil, né? Uma síndrome de que precisa estar determinado mecanismo. Aquela coisa que dizem mas que o Brasil precisa? tem um síndrome do vida vir... Ah, você tá nos Estados Unidos, você tá top, velho. É. Oh, bola não, é o melhor radialista brasileiro nos Estados mercado Unidos. mercado internacional. Você chegou na MIT, O mercado internacional também na Europa. Você tá na Berkeley. O, o, Berkeley, o, o, Berkeley. O, você mas, é o pica da Berkeley. Mas, o Carioca, sabe o que acontece? O brasileiro. No geral, ele tem essa síndrome mesmo e hoje ela é traduzida da seguinte forma. Se você estourou lá fora, é porque você é bom. Uhum. Se estourou no Brasil, bom. você não é bom. Não, você pode até estourar. Tem gente Porra. que é estourada no é que Brasil. Eu acho também, Mas sabe é. quando começou isso, por exemplo? cultura? É. Sepultura aqui no Brasil, ninguém dava nada, verdade, bicho. Cara, eles verdade. começaram a ter um buchinho lá fora, lá fora é. todo mundo começou a achar legal. É tem isso razão, aí. tem razão. É, é isso aí. Eu sei de gente, por exemplo, que nunca ouviu é. o disco de Sepultura e acha demais. Começaram a respeitá-los é. depois do que... sucesso lá fora. É. Do sucesso então, lá fora. Então, o que, que acontece? É, tem muito disso também dentro da estratégia da Anitta, você tá entendendo? De ela obter um reconhecimento fora do universo dos fãs, com um, dois neurônios apenas, querendo... Ela, tem que ter, ela busca esse respaldo internacional, Sim. Ser, só que falta ela, ao contrário do que o, o Carioca falou, da Madonna. Madonna tinha repertório. E, e o Regis, não. você acha que a Anitta tem fãs do trabalho dela? Ou, ou dela? ela tem fãs... Ela tem fãs do... das views, né? Da fama que ela tem. Porque, conforme você... Vai crescendo, uhum. as pessoas gostam vai de você. Seguidor, você tem vai. seguidor. Perfeito. Você não, a, a, a gente não vê lá um, um perfil de um milhão de seguidores. É muito sim. mais fácil você seguir o perfil de um milhão Com de certeza. seguidores do que, quem do tem do que um, tem um perfil que tem mil. Hoje, hoje, é, hoje é muito fácil você mostrar, você mostrar que você tem um milhão de seguidores. Ô, facinho, de Você tem milhares de ferramentas. Milhares. Eu recebo e-mail toda semana. Pra bombar. Eu tenho de, gente, de, tem de, gente no Instagram meu... que tem 5 milhões de seguidor, posta uma coisa e dá 3 comentários. Como é que é você que É que às vezes é, é shadow bank. É ridículo. Então. então. É! E, a, e tá, tá, che, tá, tá cheio aí de cara com 5 milhões, 10 é. milhões de seguidores, 3 comentários, comentário, velho. É igual você ir num restaurante, o restaurante tá lotado, mas, mas é ninguém algoritmo. tá comendo. Tem um prato Mas isso é, é. é algoritmo. Isso é, é algoritmo. Isso é uma outra não, coisa. Não, mas não existe. Cara. Eu não Você tem hoje ferramentas, você tem hoje ferramentas que usam o mecanismo do algoritmo pra você, claro. Você sabe aquelas fazendas de views chinesa, meu pô, tem, tem celular, vídeo, tem tem, vídeo é. disso, tem, pô. É,